Eu acho que a gente está aqui num momento histórico. Né? Eu acho que são poucas vezes, deputada Alete, que a gente vive uma audiência pública de unidade. Uma comissão geral que reúne parlamentares diferentes preocupados com uma causa que é a política de assistência social. Eu queria lamentar profundamente a ausência do secretário de desenvolvimento social do Distrito Federal. Eu acho muito ruim que ele não esteja hoje aqui respondendo pela secretaria. E é importante nós registrarmos isso, porque nós estamos no parlamento, numa audiência pública, para debater essa política, e é fundamental a presença de quem responde por essa área. Mesmo que eu tenha um profundo respeito, por cada um dos profissionais da carreira que estão hoje em cargo de gestão, se esforçando com todas as limitações, com as mudanças conjunturais que a gente vive para essa política funcionar. E a gente conhece. Eu sei que tem gente aí ó que, independente de governo, está lá colaborando para as coisas melhorarem. Porque se colocam na gestão para o treino desandar ainda mais. Eu sou assistente social da carreira socioeducativa. Já atuei em várias unidades parceiras da política de assistência social. Sei da importância dessa política para um distrito tão desigual quanto o nosso. É o segundo distrito mais desigual do país. Então, as relações sociais aqui são pautadas por profunda desigualdade. Enquanto você tem o Lago Sul com IDH da Suíça, você tem regiões periféricas muito pobres, sem saneamento básico, você tem regiões que não têm atendimento, que as pessoas têm a renda abaixo do salário mínimo, a renda média, como é o caso do Sol Nascente. Todo mundo sabe que o problema é estrutural. Quem discute política pública, minimamente entende das políticas sociais, sabe que o problema se arrasta por vários governos. É um problema estrutural. Mas a gente não tem outra alternativa. Nós temos que cobrar do atual gestor soluções para esse problema que a gente está vivendo. E cobrar alternativa significa cobrar a execução do orçamento. Cobrar alternativa significa cobrar a nomeação dos concursados da SEDESTE. Essa nomeação é muito importante. A gente que lutou muito para que esse concurso fosse realizado, um concurso que ainda foi realizado de forma tão precária, ao ponto da gente ter que convocar os responsáveis aqui, né, deputada Arlete? Para conversar sobre o concurso, suspensão de dia de concurso, quer dizer, tanta precariedade que os candidatos e candidatas tiveram que enfrentar. Mas não estamos aqui reivindicando a nomeação pela nomeação. Eu converso com alguns amigos, amigas, assistentes sociais que trabalham, a situação é precária. Você não tem como formular minimamente um atendimento técnico de qualidade se você não tem pessoal. isso acaba indignando muitos usuários e usuárias que às vezes pensam que a culpa é do servidor que está lá na ponta atendendo, suado, sofrendo para atender uma unidade sem a mínima condição, muito precária, porque são muito precárias as condições das nossas unidades, as unidades nossas do sistema socioeducativo, da assistência social, depredadas, acabadas, porque não tem servidor para formular a política pública. É preciso que haja nomeação, é preciso que haja essa reparação e é preciso que haja um compromisso do governo do Distrito Federal para reestruturar a política de assistência social no Distrito Federal. Do jeito que está, nós não podemos tolerar. Contem com o nosso mandato nessa luta. É um mandato comprometido com a política de assistência social. Vamos bater na porta desse governo, vamos denunciar aquilo que estiver errado e vamos lutar para que hajam melhorias concretas na política de assistência social e a nomeação dos concursados para que a gente possa reaparelhar essa secretaria. Muito obrigado.